Fala galera, beleza? Aqui é o René Ricardo, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E tudo bem com vocês? Esse aqui é o meu terceiro vídeo, tá? Sobre... É, é uma série que eu estou fazendo É como ranquear vídeos no YouTube, tá? E existem algumas técnicas e nesse momento eu vou te, eu vou te, te mostrar agora como você pode fazer uma boa descrição, tá? É, porém, antes, se você não é inscrito, que você possa aí se inscrever, compartilhar com os seus amigos e, lógico, como você vai gostar deste vídeo, então que você possa dar o seu like. É, então, sim, e se você quer saber mais como ranquear vídeos de uma maneira mais completa, tá? porque eu estou fazendo aqui uma pincelada, tá? Daquilo que você pode fazer, tá? E mas existem muitas técnicas, muitas ferramentas que você pode usar, né? e se você quer saber mais, eu quero te apresentar aí o curso do, do Erivelto, que é o curso ranqueamento de vídeos, o pulo do gato, que o link está aqui abaixo na descrição, tá bom? Então vamos lá, é, é muito importante é, fazer então um título e no vídeo anterior eu te mostrei como que você pode fazer é, uma um, um título interessante fazendo uma busca é, pelas palavras-chave tá e depois quando mais para frente nós vamos montar tudo isso que eu estou falando que nós vamos montar nós vamos subir um vídeo é, para o youtube já ranqueado tá eu vou te falar vou te mostrar como que isso vai acontecer neste vídeo aqui eu quero te mostrar como você vai fazer é, uma boa descrição tá e por que, que a descrição ela é importante ela é importante para que o robô do youtube saiba qual é o tema o assunto ou a palavra chave que você está usando para que ele direcione é, as pessoas que querem saber mais sobre aquele tema é, possam achar o seu vídeo, certo? Então ele vai recomendar as pessoas. Então, por exemplo, quando você vê que ao lado, muitas vezes, é, você está assistindo um vídeo e logo que acaba aquele lá entra um outro com aquele tema parecido que você estava assistindo ou que você estava buscando. É exatamente isso que acontece então é, então o primeiro ponto aqui fazer uma boa fazer uma, uma eu vou te mostrar este é, exemplo aqui tá então aqui ó, nós temos o título eu já faço isso aqui eu já faço no, no bloco de notas eu já deixo tudo pronto por isso que é muito importante você já saber o que você vai fazer então eu já deixo tudo pronto tá? Então eu deixo aqui o nome O link de afiliado meu Que eu já deixo aqui Depois eu passo ele mais três vezes Em seguida eu tenho Em seguida eu tenho aqui os meus é, As minhas hashtags Para o caso de eu subir ele Você pode usar a hashtag no Youtube Mas você é, também pode usar ele Quando eu faço a divulgação no Twitter Eu já utilizo as hashtags Finalmente a descrição, tá? Que no caso aqui eu estou usando do, do curso é, do Erivelto, mas pode ser, dependendo do, do, do, da página do, do produto que você está tá divulgando ali, você pode fazer até 5 mil palavras, é, uma descrição de até 5 mil palavras é, daqui, daquele produto, daquele serviço que você está oferecendo. Né? Então essa é a descrição. E aqui abaixo eu faço, eu coloco também as tags que eu vou usar para ranquear o vídeo. Então é, ela, eu deixo elas todas juntas aqui, tá? Então disso tudo aqui eu formo a descrição do vídeo. Já deixo tudo pronto e depois na hora de subir o vídeo eu faço algumas mudanças, mas na hora que sobe, tá bom? É assim que você faz uma boa descrição, mas é importante você ter a descrição do produto é, dentro dessa descrição que você, do, do vídeo, né? Dentro da descrição do vídeo, para você fazer o, o robô do YouTube entender o que você está querendo dizer, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, dá seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos, tá? Lembrando, curso do Erivelto, ranqueamento de vídeos é, para o YouTube. Link na descrição, tá bom? Um grande abraço e até mais